Olá! Saudações povo brasileiro, bem-vindos à Operação Consumo Zero. Enquanto o bravo povo brasileiro toma as ruas de todo o país em busca de nossos direitos, Anonymous lança uma nova operação para fortalecer ainda mais esse belo movimento revolucionário que tem como objetivo eliminar os corruptos, a corrupção e toda a injustiça que se acomete sobre nosso povo. O sistema capitalista global é a maior ferramenta de opressão aos povos do mundo, pois é o sistema capitalista que arrecada fundos para financiar todo tipo de absurdos que enfrentamos nos dias de hoje. Por isso Anonymous do Brasil está lançando a operação Consumo Zero, pois como sabemos, todas as atividades das grandes corporações, das mídias manipuladoras e dos governos corruptos, só tem um objetivo, o lucro. E é através do lucro que anonimou os do Brasil e todo o povo guerreiro desse país irão atacar os principais financiadores dos abusos que vem sendo cometidos contra o povo brasileiro. Todos sabemos que a Copa do Mundo FIFA é um evento internacional de grande porte que movimenta milhares de dólares às custas de uma população que não tem direito nem participação nesse evento. Como qualquer grande evento. A Copa do Mundo FIFA tem seus patrocinadores, grandes empresas que investem muito dinheiro para promover os desmanos que são necessários para que o evento seja realizado, como as desapropriações indevidas, as limpezas étnicas e sociais, e todo tipo de opressão sobre o povo, que no final das contas é quem patrocina e paga todo o evento. Sim, é isso que acontece. A Coca-Cola, por exemplo, é um dos maiores patrocinadores da Copa do Mundo FIFA, assim como a Adidas e McDonald's. Eles investem dinheiro a fim de promover as mudanças necessárias para a realização do evento, como as limpezas étnicas e sociais, e as desapropriações, tendo a certeza de que durante os jogos, o próprio povo que eles excluíram e expulsaram de suas casas, vão devolver o dinheiro que eles investiram em ouro, consumindo seus produtos, e todo seu lixo publicitário. Não dessa vez. A Operação Consumo Zero, clama para que todo o povo do mundo, parem a partir de agora, de consumir qualquer tipo de produtos, que sejam comercializados por patrocinadores da Copa do Mundo FIFA. E juntos vamos dar a esses canalhas, um golpe firme e seguro, onde eles mais sentem, e na única causa importante para eles, o lucro. Sim. Anonimous de todo o mundo, povos de todas as nações, vamos dar-lhes o que merecem. Um enorme prejuízo em suas contas encurtadas com a exploração de um povo. Está lançada a Operação Consumo Zero. Saibam quem são os patrocinadores da guerra contra o povo, e não consumam seus produtos ou serviços. Parceiros FIFA, Coca-Cola, Adidas, Hyundai, Kia Motors, Emirates, Sony, Visa, Patrocinadores da Copa do Mundo FIFA, Bugweiser, Castrol, Continental, Johnson Johnson, McDonald's, Oi. Seara, Engli, Apoiadores Nacionais, Apex Brasil, Centauro, Garoto, Itaú, Liberty Seguros, WhatsApp Qualquer dúvida veja na descrição do vídeo, quem são os inimigos do povo, e vamos todos juntos, dar a eles, a maior lição de união e cidadania que um país já viu. Participem. Não contrem, divulguem, gritem, compartilhem, baixem o vídeo e postem em suas contas para evitar que o deletem. E lembrem-se, nós somos anônimos. Nós somos uma legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Esperem por nós.